Sua é o nome dele, cara. E aí, Rubensão, um tudo Beleza. Beleza, 100%. Boa, cara, mais uma vez, obrigado aí ter o teu tempo, né, cara? Eu pra caramba aí, aceleradaço sempre, mas obrigado pela sua disposição em vir falar um pouquinho. E a ideia é a gente contar um pouco, assim, dessa trajetória, história, realmente a galera conseguir entender um pouquinho de tudo que aconteceu cara obrigado viu valeu primeiramente cara é você que fez o nosso tempo ser assim então assim nada mais justo do que a gente retribuir sempre o chamado entendeu eu ia ter muito tempo aí de sobra muito bom cara Ô, beijão é começa contando um pouquinho para a galera, assim, porque eu acho que o teu exemplo é um exemplo de que realmente você pegou toda uma expertise que você tinha, todo um conhecimento que você uhum. tinha, tipo, e você enxergou uma oportunidade online, e você fez essa... É, no teu caso, foi até uma transição mesmo, né? Então, é. conta um pouquinho para a galera aí, como estava essa... Ah, e exatamente um ano e pouco atrás, né? Foi, acho que foi um ano e pouquinho atrás. Quanto tempo está teu é. Quantos anos tá, que bem, tá bem, cara. Um ano e dois meses agora. Então foi há um ano e vinte um e cinco dois... e, e três meses atrás que eu lembro que você falou, cara, é. meu, filho sagrado, meu filho nasce daqui a vinte dias e eu vou dar um gás alucinado aqui e vou fazer um resultado. Né? Exatamente. Foi, assim, foi loucura mesmo. A gente se jogou de, de cabeça no projeto. Era uma coisa que a gente assim a gente sempre sonhou com essa parte do e-commerce desde a época da loja física mesmo e o ramo físico era um ramo assim que a gente tentava deixar ele digital, mas não dava porque era uma coisa muito personalizada e então assim não tinha como eu, eu transformar isso, além de ser pesado ser uma, um, um serviço bem pesado, era muito personalizado, então não dava certo aí a gente buscou referências é, o que, que a gente poderia fazer online Que a gente conseguiria com a nossa estrutura Aí tentamos Antes de, de conhecer vocês Eu confesso que a gente tentou durante um ano Um ano e meio E não embalava Não, não dava certo não, é, Principalmente o que a gente achava Era que o negócio físico Tomava muito tempo nosso E a gente não conseguia dedicar E aí veio a pandemia cara Aí Ferrou tudo, a gente foi a zero. Nosso negócio era todo baseado em, em, em físico, então a gente foi a zero. A gente praticamente faliu, e aí começou a bater desespero: o que, é que a gente vai fazer? O que, é que a gente vai arrumar? Minha esposa era da área da, da enfermagem, ela queria voltar a fazer plantão, e a decisão foi exatamente essa: foi o dia que ela virou. A gente estava sentado no, no pátio da empresa, a gente ficava em um galpão. E a gente estava sentado no pátio, não tinha praticamente serviço nenhum. A galera estava parada, porque realmente não tinha serviço. E ela falou assim, amor, eu vou procurar um emprego de, de enfermagem de novo. Porque a enfermagem está bombando e a gente está tá falindo. A gente não tem de onde tirar. Eu falei, amor, você está grávida. Como que você vai procurar? Não? É, aí eu virei para ela e falei assim, me dá 15 dias. Dá 15 dias que eu vou dar um jeito e você não vai precisar. Se eu não der um jeito, aí você procura um emprego, eu aceito, e aí a gente vai tocar o pau, eu também vou arrumar um emprego, a gente, pelo menos fome, a gente não vai passar. Isso aí você pode ter certeza. Ela é beleza. E nesses 15 dias eu comecei a virar a internet igual maluco, achando uma relação para mim fazer virar. E aí eu caí na jornada... Jornada Platinum, rumo ao Platinum, não lembro. É, não, aí. 4 mil todo santo dia. A jornada, não, é, não, não tinha nem o nome da jornada você Platinum. Nem foi na trilha, não foi? Acho que foi na, na trilha. trilha que isso, viu? trilha do 4 mil todo santo dia. Foi essa mesmo. Aí eu entrei lá e aí eu comecei a usar tudo que estava lá na trilha. Eu comecei a usar e começou a dar certo. Assim... Falar deu certo com o mês? Não. Ele, ele começou a andar, então a gente enxergou o potencial. Aí eu fui passei para ela, olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se a gente fizer esse curso, sem o curso a gente conseguiu isso, então se a gente fizer vai dar certo, vai virar. Aí ela comprou a ideia, viu, e o nosso filho estava para nascer. Quando a gente fechou o curso, meu filho ia nascer depois de 30 dias. então foi, foi esse foi o tempo, que ela falou, olha, quando o Ravi nasceu eu preciso de você, eu não vou conseguir sozinha. Falei, não, então você pode ficar tranquila, que até o Ravi nascer eu vou me dedicar e a, e a gente vai enxergar essa luz aí no, no fim do túnel. E, e aí, aí decisão, nessa, nesse dia, né na decisão, primeiro você ganhou a, a confiança dela, não era total ainda, né? Porque eu lembro é, que você é. falou, que quero acelerar, e ela ainda meio desconfiada, tal, do negócio, cara, tal, esse full, esse negócio... E aí, eu lembro que você, você entrou em contato comigo, né? Eu tava num grupo do, do, da trilha no WhatsApp, aí você mandou. Aí você falou, cara, vou te dar 30 dias da minha vida é, para fazer o resultado. Você acha que eu consigo? Eu falei, cara, se você der realmente... Eu... E foi o que você fez, né? Você virou é. um maluco, todas as aulas, execução, até tarde de madrugada, depois no outro dia ainda puxando, né? Porque vocês continuaram tendo a galera do físico ali e aprendendo e colocando para rodar, você virou e puxou o resultado, né, cara? E aí o então, Rabi nasceu, o Rabi nasceu já no, no cenário melhor, né? Já, e... já nasceu com uma luz no fim do túnel, mas ainda não estava bom não, tá? Na época, assim, porque a gente carregou muita dívida, muito custo, então, assim, eu, eu tinha o compromisso de fazer dar muito certo, não um pouco certo, porque senão não ia, não, não ia virar. Esse que era o, o, o grande problema, vamos dizer assim, a gente tinha que fazer dar muito certo, e aí foi batalha até o final do ano, eu acho que lá para o final do ano a gente conseguiu virar o jogo ali, conseguiu é, girar bem e abandonar o físico total, foi no, no final do ano, lá para dezembro. E oh, Rubem, no teu físico, tinha um problema também que é, como você prestava serviço para as lojas físicas, primeiro que elas fecharam, né? E ficaram fechadas há muito tempo. Uhum. E, e tinha um problema que sempre demandou muita mão de obra, né? Eu lembro que você sempre falava disso, você Sim, falava, cara. porra, eu tenho que ter uma estrutura de 15 pessoas aqui, senão eu não faço. E mesmo aí, aí é muito serviço que precisava para bater, né? Hoje, como é que tá a estrutura Exatamente. ali? Mesmo faturando muito, cara, né? Como é que... Quatro pessoas. Faturando cinco vezes mais com quatro pessoas. Do que, você precisava de 15 para fazer um faturamento 15 vezes é. menor. assim. Né? Então, o teu caso foi um caso que compensou, né? O que a gente fala, você não precisa abandonar os 15 para estar no digital, tal, mas no teu caso foi um caso que compensou. E, Rubensão, até um ponto, cara, para a gente quebrar uma mística da galera aí. Você tá em São Paulo, Grande Centro ali, e tal que a galera fala não para dar certo é só se eu tiver ali dentro. Nada interior do Rio de Janeiro, cara, interior do Rio, nem capital nós não estamos, interior do Rio. Boa. O, eu acho que o ponto mesmo de virada de chave mesmo é, é é você fazer a base dos seus anúncios ali, cara. Não é nem o, eu não digo nem o full, porque o full é uma consequência do volume. Sabe? O pontapé inicial é realmente você fazer o certo. E, e, e aí depois o restante embala sozinho. Depois você não consegue frear mais. É impressionante. Boa. E um ponto que você falou, né? Eu nem lembrava que foi na trilha. Mas foi aproveitando um, um, um evento igual a gente vai fazer que começa amanhã. Mas foi aproveitando o evento gratuito, que a grana estava apertado mesmo. Né? Você não ia sair gastando num monte de coisa. Foi aproveitando um gratuito que o resultado veio, né, cara? Exatamente. E, e, e, assim, às vezes as pessoas ficam com medo de fazer essas coisas que, que tem na, na internet, mas eu falo, cara, conhecimento nunca é demais. Você sempre tem que estar em tudo, tem que participar, tem que conhecer, tem que saber, tem que testar. Não adianta só você também conhecer, conhecer, conhecer e não fazer nada, sabe? O resultado não vem, cara. Você tem que se dedicar àquilo, você tem que dar uma chance para poder se dedicar àquilo e, e realmente ver se vai dar certo. Boa. Ô Benzão, cara, você foi do zero, então eu posso colocar mesmo, né? Você foi do zero ao Platinum em quanto tempo, cara? Só, só ah, pra eu gente. Até separei, eu até separei aqui as datas. Legal. legal, legal. Deixa eu pegar aqui. Ó, dia 5 de novembro, nós viramos líder. Legal. Dia 23 de março de 2021 nós viramos Gold. E no dia 20 de junho nós viramos Platinum. Boa, e continuamos. Platinum agora e acelerando. Continuou. O Platinum agora já foi, cara. O Platinum a gente faz o Platinum com 15 dias. Muito é, bom, muito bom. A gente estava foi... até falando disso, né, esses dias do celular, claro. nesse plano. Porra, próximo passo, quero crescer e fazer. E, cara, e, e até uma parada legal, né, que, que tem despertado em você. O crescimento traz desafio, né? E você não, você não, você não desistiu em momento algum que a gente está falando de uma jornada que você começou ali em agosto, mais ou menos, eu acho, um ano, um ano e dois atrás. É mais ou menos agosto, julho, agosto. Vai dar, não, vai dar... Junho, junho, foi junho. Você começou em junho para um ano depois você atingiu o seu objetivo. Um ano. Depois, um ano. E, e, cara, como é que você vê assim? Porque, igual você falou, né? Pô, demorei um ano para atingir, mas hoje, em 15 dias, eu faço. Eu posso tomar que tanto você, né, Rubem, como toda a empresa, né? A do, a sua esposa, etc., vocês estão mais preparados? Vem um amadurecimento ali, tipo, do zero para cá, cara sim cara amadurecimento assim muito grande eu, eu falo que é, teve até um outro casal que comentou isso que isso até ajuda dentro de casa nossa vida familiar a gente briga menos cara a gente é, é, as ideias são mais é, convergentes sabe as ideias batem mais é, é, é muito mais é, é muito mais vamos dizer não é fácil mas é muito melhor de conviver assim leve, né? muito mais leve e e assim mesmo assim ainda tem muito desafio porque do nada a gente acontece algum problema fornecedor é, anúncio que tava vendendo de repente para de vender e o full tá cheio sabe e você não entende porque você tem que buscar então assim problema ainda tem não, não é porque está no plástico, não tem problema não. Do nada um, um anúncio lá que tem 10% de, de arcos, ele começa a ter 50%. Você não entende por que, que ele está gastando muito e não está vendendo nada, sabe? Ainda tem muita coisa. E aí a atualização, né? Tem que estar tá sempre atualizado, porque hum. o mercado muda muito, né? A gente tem uma mudança. É, o tempo todo. O beijão, cara, agora eu quero ouvir de você. A gente, a gente já falou mais vezes além disso, né? Depois você até veio pra mentoria com a gente e tudo mais, dentro, dentro do teu processo. Mas é, a, lá atrás, o Rubem, né? o cara que me, E, Gente, eu não combinei nada com o Ruben, tá? Realmente é de verdade, ele é sincero e essa é parada. Lá atrás a gente tinha um Rubem que precisava de uma boia, vamos dizer assim, precisava de uma boia para não se afogar. E eu lembro que você usava até esse tempo você falava, pô, comecei a tirar o nariz de dentro da água, eu tava me afogando, agora eu tô é. começando a, a querer respirar, cara. E aonde que esse Rubem de hoje, cara, quer, quer chegar, cara? O que que, que que é a, a tua vontade agora? Porque o Platinum tá vindo em 15 dias, cara, o que, que mais? O que que é a tua vontade hoje, cara? Cara, a minha vontade, vamos dizer assim, hoje em dia a gente tem um barquinho, a gente já não se afoga mais mas eu quero ser dono do, do... eu quero ser dono do, da Marina eu quero é isso sabe hoje em dia a gente quer isso a gente quer construir o nosso porto seguro e dominar aquele mercado hoje em dia eu falo assim é... a gente sempre foi muito ambicioso vamos dizer eu não olhava para quem tava na minha frente eu olhava para o cara que tava lá em cima Sabe? principalmente com, com, a, com, com os sistemas que hoje a gente tem para poder enxergar isso, eu costumo até pensar que assim, hoje nós temos a visão do Thundercat, a gente <risos> tem a visão ali do alcance, a gente sabe quem está lá no topo, e a gente sabe o que, que ele fez, então assim eu quero eu o quero cara, eu quero chegar até ele, eu quero passar ele, eu quero o lugar dele, então, eu acho que é isso, não se intimide com números, sabe? Números altos, aquilo ali é apenas um número, cara ele, ele um dia, ele fez igual você fez Ele não nasceu fazendo aquilo, sabe? Ele passou por toda a trajetória Boa, muito bom, é muito bom, cara, é muito bom Porque eu acho massa, é, é evolução total, cara Evolução total e dentro, do, dentro de um aspecto, cara é, se você pudesse, para a galera que tá aqui, eu sei que tem gente que se inscreveu no domínio o Jogo do Mercado Livre e tudo mais Se você pudesse dar um conselho para essa galera, para esses próximos três dias que a gente vai ficar junto aí, cara Cara, seria... Anota tudo, pergunta tudo que você tem para perguntar e coloca tudo em prática não tem desculpa de hora, cara. Não tem desculpa de hora. Eu passei mais, quase um mês virando madrugada. E dormir quatro horas da manhã e acordando sete horas, sabe? Não tem desculpa que você trabalhe o dia inteiro, que não dá pra fazer. Porque a única coisa que vai te fazer chegar no resultado é isso. Entendeu? Hoje até minha esposa comentou sobre um negócio. Eu tava falando sobre uma coisa que eu queria fazer e que eu tava com preguiça, ela falou assim, é, mas é o quilômetro a mais, né? Você não quer percorrer o quilômetro a mais, então você não vai chegar lá, porque a gente só chega lá quando a gente anda o quilômetro a mais. Se você andar igual todo mundo, você vai chegar igual todo mundo, mas enquanto todo mundo dorme, é onde você passa na frente deles. Caraca, então, ó, uma... isso aí vai virar frase de poxa, hein, cara? Ó, é uma <risos> anota atrás, aí, é uma ali atrás, Olha ali, Anota aí, só que eu vou ter que dar o um crédito para ela, hein, Rubensão. Você tá? Você Pode tá? dar. Olha ter... lá, ó. Olha, ó, ó. ó. E eu vou entregar ela, viu? Porque no começo ela não queria mandar produto pro Full. Aí foi, foi o primeiro mês, né, Rubens? Foi só mandar o Isso. primeiro mês. Rapaz! <risos> hoje eu que fico. O Full já tá pronto? Olha, já, já jogou a coleta? <risos> Agora negócio agora tá feio aqui, tá? Agora a bicha quer, porque quer, porque que eu falo, calma, calma, calma, calma não, calma não. Ela, ela agora é acelerada, tá? A segunda, a gente acabou fazendo outras, outras contas e tal, e assim, a gente tá trabalhando nelas agora pra poder acelerar também. E assim, a gente conseguiu também é, liberação lá do Full, mas não liberou o painel ainda, ela fica todo dia em cima de mim, você já resolveu? Pô, não liberou até hoje, não sei o quê? ela fica em cima, cara. Acelerada, muito bom. Mas é muito bom. É bom porque quando você fala, ó, oh, tem que mandar 50 mil de mercadoria para lá no FUA. A pergunta é se vai dar, né? Mas isso vai dar? Antigamente era, não, não manda tudo. É, é assim não. mesmo. Às <risos> vezes ele fala assim, Pô, vou mandar 30. Não, mas isso vai dar para pouco tempo, tem que mandar mais. Assim mesmo, cara muito Nossa, bom cara, cara muito bom e dentro dentro dessa evolução também né que é, que a gente teve e você você passou um sustão grande nessa evolução quando, quando a máquina é. parou né Lembra disso, né, cara? Oi, cara? A todo vapor acelerando e você já vinha falando disso, né? Você, pô, tô com a máquina só. Se ela parava, mesmo. você errar aqui e tal. E ela parou, né, cara? E aí você, você mesmo tá, assim bom. continuou, sacrificou lucro, né? Porque na época você foi terceirizar, ah. sacrificou esse lucro. É parte de decoração, tá? A gente não vai entrar em detalhe de produto, produto mesmo do Rubensão Mas é na parte de casa, decoração ali. E aí você sacrificou lucro. Para poder continuar rolando, porque a relevância da conta que você tinha adquirido era mais importante naquele momento do que perder o lucro, né? Exatamente. E assim, eu digo que o pessoal que está querendo, que, que vai entrar na jornada do, do empreendedorismo, cara, você tem que ser multidisciplinar. Cara. Igual assim, na época a gente só não capotou porque por causa da gestão que, assim, que a gente vinha trabalhando junto com a, com, a, com a mentoria internamente aqui também de gestão de estoque porque basicamente como a gente fabricava material para para ser vendido então quando a gente começou a gente não tinha estoque a gente vendia fabricava e entregava era, era essa loucura aí com o tempo a gente começou analisar que era necessário ter um estoque por conta desse risco de, de parar, que a gente tinha uma máquina só. E aí, se não fosse essa gestão de estoque, a gente ia capotar, porque os amigos nossos aqui, os fornecedores nossos, que deram esse suporte para a gente, eles não, eles não iam ter suporte para poder entregar o que a gente precisava. Então, assim a gente só produzia com eles o necessário, porque o restante a gente tinha que ir em estoque para poder aguentar essa, esse período. Nesse momento muito, muito, muito importante, é boa, muito, muito bom, bom, cara. Muito bom o pensão, cara. De demais. Assim, é eu vou. Vai pensando aí, vou te dar 15 segundos para pensar. Num, num último recado que você quer deixar para galera, assim, mas até aproveitar, pessoal. Amanhã a gente começa o domínio o jogo do Mercado Livre. Tem gente aí falando ah, a loja tá de mal, pior. Preciso disso e tal, cara. Eu estou pedindo seis horas mais ou menos da vida de vocês, na terça, quarta e quinta. Vem, porque eu vou estar tá lá ao vivo para a gente poder puxar, para fazer pelo menos uma mudança. Fazer essa mudança ali, que foi o que deu para o a visão de que, cara, tinha um ambiente ali que ele tinha um caminho bom para poder seguir, para poder buscar o resultado. Então, bora, o no é Rubenzão, cara! É, antes da nossa foto, tá? Porque aí você vai chamar a excelentíssima esposa pra vir pertinho aqui pra enxergar ah, a foto. É, porque ela não gosta, não. Ela só gosta de ficar escondidinha, não gosta de pôr a cara. É isso aí, chama ela assim. Ela vai, ela vai aparecer na foto. Me dá ah, o... duas coisas primeiro, cara. Primeiro assim, coloca o Rio de Janeiro no meu calendário de eventos pro ano que vem ou não? Coloca, pô. Então, você vai. Se, mesmo se for na capital, a gente vai se encontrar. Vai, pô, com certeza. Eu tava, eu tava pensando em até em São Paulo, se tivesse evento presencial. Não, nós vamos, vamos rodar aí, cara. Eu, eu mapeei onde a gente tem mais alunos e nós vamos rodar os principais lugares aí pra gente poder se conhecer. Até porque na pandemia a gente fez muitos amigos, né? Muitas pessoas que a gente já conheceu, mas não conheceu, né? Então a gente vai ter essa oportunidade é no ano que vem. E aí a tua frase, cara. Teu conselho final aí pra galera, cara. Cara, eu já falei isso até para alguns amigos meus, e, e eu falo isso para todo mundo agora que eu, que eu encontro e que me pergunta sobre isso, porque é, é, até um tempo a gente fez um, uma festinha de mês aniversário do, do meu filho, do Mercado Livre, que eu falei que eu não poderia deixar de é, homenagear essa empresa que me deu isso, que me deu o que eu tenho hoje. E aí o pessoal começou a perguntar, pô, como é que eu faço e não sei o quê? Eu só virava para ele e falava assim, cara, entra nesse Instagram, nesse YouTube desse cara aqui, é, assiste tudo que ele está falando, assiste tudo que tem lá, faz tudo que ele mandar, não muda uma vírgula, faz tudo que ele mandar, se joga que vai dar certo, é só isso o recado que eu tenho é esse assistam é, participam da, da, da jornada façam tudo é, se joguem, só isso boa vamos para cima contem comigo sempre agora vem para a foto aqui ó já chama vamos sabe, é, já é, vem aí, ó bora para nossa foto agora aí quem manda mesmo gente o Rubem é só o representante. é só o porta voz propaganda sou porta voz ele é só uma propaganda, é verdade, isso aí. Bora! Boa! Um o de verdade, tá? Para vocês aí, obrigado pela confiança, pela parceria, é, pela honestidade das palavras aí. Contem com a gente sempre. O caminho é longo, não é fácil, ele é difícil, mas a gente tá junto aí para poder ir vencendo e crescendo, né? Bora crescer. E bora você que tá lá em cima, né? Que... O Rubem não. Eu vou pegar ele. Desde o primeiro já dia. Já oitavo já, tá? De oitavo. Aí, ó, desde o primeiro dia, mesmo chegando do interior, né? Vamos colocar assim, num mercado competitivo pra caramba, com pessoas que já tinham milhares e milhares e milhares de vendas, cara, o, o bem hoje já é o oitavo nesse mercado. Então, assim, bora, vamos acelerar junto. Muito bom. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu.